INJUSTIÇA EM DOSE DUPLA Acredite, isso dói mais em você do que em mim Muito obrigado, chefe! Oh, oh, oh, cai fora, cai fora daqui! Eu não consigo ver nada assim! Cara. Ver o xerife. Yeah. Sentem aí, parceiros. Uh. <risos> Ora, se não é a Kate calamidade. É, ah, senhorita Kate. Soube que a minha encomenda de Jersey City foi roubada da diligência de Mugido Bravo em plena luz do dia. Ela e outras coisas.